Frio da madruga um tempo só, tipo love solitário, tipo love solitário, tipo love solitário, tipo, love, solitário. na mente eu tô bem melhor, não preciso de empresário, fumo do trabalho, logo quando vira aquário, Fui dar mais um ganho, um tempo só. Tipo lobo solitário, tipo lobo solitário, tipo lobo solitário. No banco longe do de te peço, peço, no cenário distância de comediatário, faço o que é necessário É tanta coisa pra dizer que eu não me encontro vivo no olhar do verdadeiro eu Parece que foi ontem mas coroa discutindo pela guarda de seu filho que por sorte não morreu Era pra ser um aborto mas quando pisei no mundo mudaram seus pensamentos e uma luz apareceu Talvez seja besteira dizer que nada deu certo, 20 anos se passaram e eu me encontro nesse breu Sujo de lama, na busca de um copo de lama pra beber Foda-se a fama, manos cantando mais trama pra viver Deprimente tipo lobo solitário longe de sua própria martilha Consequência desse jogo sujo nem sempre parente quer dizer família Desapara quando a volta só te suga o sangue tipo o velho Drácula Deixa embora quem sempre te aluga, para no te julga pura mácula Metade homem, metade lobo, devorando a carne que quem já me fez de bobo Demarca tem território, sou cachorro louco Saca ela não me engana tá querendo status, fala sério Ninguém acreditava, criticado. Lembrando da minha cara, falo sério. As contas já estão pagando, aula dó Minha cara tá estampada. Frio tomando, ganho um tempo só. Tipo, louco, solidário. Tipo lobo solitário Tipo lobo solitário Correndo a mente, eu tô bem melhor Não preciso de empresário Fumo back do trabalho Logo enquanto eu conto, viro Fui Filho mais o um tempo só Tipo lobo solitário Tipo lobo solitário Tipo lobo solitário Grana no banco longe do pó De pés e no cenário Descesso de comediatário Faço o que é necessário Lobo solitário pense em dar trabalho Um revolucionário Que nasceu pra seco, yeah Que nasce pra seco, uh Que nasceu pra seco, oh yeah